intrapucal utilizado recentemente pelos jovens da classe média ou média alta. Ele traz a boca e a mucosa algumas alterações importantes que deverão ser consideradas e reconhecidas pelo próprio paciente e pelos profissionais que atuam na área da boca, em especial, de os Dentre essas alterações, o pincel pode afetar dentes e mucosa como um todo, gengiva lábios ou língua. Após a sua utilização, é, devem ser higienizados, limpos, para que essas alterações não voam com frequência. Há alterações que ocorrem frequentemente são presença de placa bacteriana, é, feridas em locais de tecido mole e machucados constantes na região de traumatismo. Portanto, quem utiliza deve ter cuidado A visita periódica ao cirurgião dentista é obrigatória e a sua higiene diária também. Se você não fizer, poderá trazer danos e reparar.